Olá, pessoal, me chamo Raimundo Ferreira Filhos, sou professor do, do Campus Visconde da Graça, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. É, temos aqui na tela seis dos oito autores do artigo, professor Tiago Primo, da UFPEL, professor Tiago Medeiros, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a professora Margarete Rios Antunes, aqui do IFSUL também, Dirceu Marasquim, da UFPEL, Fabiane Belete, da UFPEL. Ainda temos uh, o desenvolvedor Lucas Tortelli, também da UFPEL, a professora Tatiana Lebedeff, também da UFPEL. Eu vou iniciar, então, apresentando a contextualização da demanda que gerou esse artigo, na verdade, uma demanda que vem do repositório Proedu, repositório de recursos abertos para a educação profissional e tecnológica, temos o um endereço do repositório para vocês conferirem. E essa demanda de gerar dor de projeto educacional, ela vem de uma primeira etapa de um fluxo para a produção de recursos educacionais abertos. A primeira fase é o planejamento, a segunda o desenvolvimento, produção do recurso, as validações depois do produto desenvolvido e a entrega final do produto. Esse ciclo está aderente ao ciclo de recursos educacionais abertos. E no benchmark, nos estudos que foram feitos para o desenvolvimento do repositório Proedu, identificamos a ausência nos depósitos dos recursos educacionais nos repositórios, a ausência de projetos educacionais depositados juntos que permitissem a adaptação desse conteúdo baseado nos projetos educacionais que deram origem a esses recursos educacionais compartilhados nos repositórios de recursos abertos. Esta foi a demanda inicial, então a gente segue a apresentação do artigo. Perfeito. O processo de design educacional é um processo bastante complexo, né? Uh, dentre as várias etapas que a gente percebe dentro uh, da, do andamento desse processo, onde a gente está pensando num recurso educacional, nós temos a concepção, nós temos a execução. Mas, principalmente, é, nós temos muita conversa, nós temos muito diálogo, muitas trocas de informações entre os autores que compõem e que estão fazendo o planejamento desse recurso educacional aberto e todas essas decisões geralmente relacionadas ao contexto, relacionadas às estratégias pedagógicas, elas precisam de um suporte. E além de precisar de um suporte, elas precisam ser documentadas. E a gente acha que é importante essa documentação, justamente, para que no momento de que a gente está compartilhando esse recurso educacional aberto, junto com ele também seja compartilhado o processo que foi a origem, a semente da produção desse recurso educacional aberto. Para isso, é, a gente tem alguns desafios que vão da interseção entre esses processos que são é, pedagógicos, processos de design, com processos que são relacionados a desafios tecnológicos. Né? Então, a gente tem desafios tecnológicos aí relacionados ao registro da memória, as decisões tomadas, as teorias de aprendizagem, os contextos de aplicação. A gente tem adequação ao modelo Ed, que a colega Fabiane vai falar um pouco mais sobre ele no decorrer. Muito relacionado também a esse processo pedagógico, a gente tem as questões relacionadas a minimizar erros pedagógicos, a implantação, a adaptação em cursos ou disciplinas. E para isso, a gente também faz um link com suporte pode ser uh, incorporado, que é relacionado à utilização de sistemas de recomendação, que vão estar observando como está sendo conduzida uh, a elaboração desse projeto, dando sugestões para esse designer educacional. E, por fim, nós temos, então, esse projeto educacional que acompanha o recurso educacional aberto. Passo agora para Fabiane. Bom... Obrigada Tiago. É, o projeto educacional, né, a importância de ter um projeto educacional na mão quando vai tocar a produção de um curso, de uma disciplina, de um conjunto de objetos educacionais, recursos educacionais abertos, é que esse documento, ele é um documento de referência uh, na mão do designer educacional, né, então ele usa esse projeto educacional, essa estrutura baseada no modelo ED como grande guia de trabalho, né, então, nós entendemos que para seguir o modelo ED, que é um modelo de design internacional amplamente utilizado no meio profissional, nós tínhamos que ter elementos que deveriam constar nesse projeto, nessa estrutura desse projeto. Então, a partir do trabalho de pesquisa executado, nós evidenciamos o que seriam esses elementos essenciais, né? E esses elementos foram é, em, carregados para dentro dessa ferramenta, né? De forma que ela entregue lá no final a estrutura que o designer precisa ter lá no final, das suas, no final da, da, da estruturação desse texto, né? Para que ele possa tocar a sua produção, né? Da, fazer o desenvolvimento dos recursos, a estruturação das ambiências, né? Então, a, a ferramenta ela está baseada, então, na rotina de trabalho né, de núcleos de design educacional da rede EPT, onde uh, esse designer ele tem já uma rotina pré-estabelecida e diversas pessoas interagem nessa rotina. Né? Então, no momento em que uh, a equipe recebe uma demanda de, de formação, uma demanda de desenvolvimento de recursos né, ou de estruturação de ambiências de aprendizagem, Uh, ele começa um processo de análise. E nesse processo de análise, normalmente, se fazem entrevistas, né? alguns outros núcleos trabalham enviando checklists para esse demandante. Então, uma grande contribuição para essa ferramenta no trabalho do designer é justamente auxiliar nesse processo, né? onde uh, diversas pessoas podem interagir nessa ferramenta né? e inserir os dados necessários para que, lá no final, ele consiga planejar o que a gente chama de solução. Né? que é o desenho em si detalhado de como vai ser aquela formação, como vai ser aquele curso, né? como que serão aqueles recursos produzidos. Né? É, nós temos quatro componentes principais né, para prever a, o desenvolvimento da ferramenta que é proposta. Né? Nós temos a etapa da interface web, a interface de aplicação, a base de dados e o projeto educacional. Por que, que o projeto educacional ele é tido como um componente? Né? Porque ele é uh, macro, e onde ele é, vai ser composto uh, por outros componentes tecnológicos, que são quatro. Né? O armazenamento, a recuperação de informações, o sistema de recomendação e o processamento de linguagem natural. Nós temos no armazenamento e na recuperação a comunicação então, com o banco de dados, né? e depois temos um sistema de recomendação auxiliando o usuário no preenchimento dessas informações, e o processamento de linguagem natural para melhorar essa produção textual, né? É, dando menos carga de trabalho para o usuário e melhorando também a composição do resultado desse processo dentro da, da ferramenta, tá? Isso é previsto, então, dentro da ferramenta, onde tem a comunicação com o usuário dentro do sistema que nós chamamos de pergunta e resposta, né? Se baseia em um questionário, onde essas informações são coletadas por meio de oito classes né, independentes. São previstas dentro do modelo EDGE, que são a demanda de aprendizagem, o contexto público-alvo, os objetivos específicos, a metodologia, materiais, avaliação e a inspiração. Essa é a etapa, então, onde nós previmos para fazer o desenvolvimento da, da ideia em, na composição de uma ferramenta web. Vamos para as considerações finais. Pro Edu então fazendo um resgate do que gerou a demanda desse, dessa ferramenta que foi apresentada, o Proedu, ele tem a finalidade de, de dar acesso público aos recursos educacionais abertos da rede EPT e que os recursos abertos, eles, recursos educacionais abertos, eles devem prever o reuso e adaptação em diferentes contextos. Então, a partir daí é, se fica evidente que o compartilhamento deste planejamento dos métodos e estratégias que foram utilizadas na, no desenvolvimento dos recursos educacionais é parte fundamental do processo e deve ser compartilhado nos repositórios. O projeto educacional é o fruto deste planejamento e é natural, pela filosofia REC, que ele seja compartilhado junto com os arquivos fontes e com o produto final para facilitar o reuso. Então, essa proposta apresentada no artigo, ela prevê o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de projeto educacional, que, por sua vez, conduz a estruturação da solução da aprendizagem por meio de um conjunto de questões norteadoras, dispostas em oito classes distintas, que estão é, detalhadas no artigo. O resultado do processo implementado na ferramenta é o projeto educacional, que deve ser compartilhado, sugere-se que seja compartilhado junto com os arquivos fontes, o recurso educacional, é, em um repositório como o Proedu. É uma ideia que está implementada dentro do projeto como um subgrupo de trabalho, mas que se estende a qualquer outro repositório de recursos educacionais abertos.